Falou ah, sobre a chuva. Sim. Aí, cara, a galera falou assim: é... Aí era um domingo, domingo, dia 28. E, porra, todos os dias choveu durante a semana, inclusive no sábado, sábado de tarde choveu muito. E a galera mandando mensagem, pô, Fabrício, vai cancelar e tal? E eu falei assim, cara, não, galera. Fui certeiro, não vamos cancelar. É, se tiver que cancelar, eu vou cancelar amanhã, 10 horas da manhã. O a parada estava marcado para duas horas da tarde e assim muita coisa deu errado para mim no sábado, cara. Você tem noção? bater a chave do carro, o carro só não ligou, não, não ligou. ligou. Para me tocar ia tocar à noite no sábado, o carro não ligou. E... falando O o carro não ligou e Continua, cara. É muito estranho eu falar eu sem você. <risos> não acho que tá rolando, tá rolando, tá. Isso é, isso. é pra galera ver que tem que patrocinar. Patrocina aí, velho. Patrocina. Vai. em breve, em breve, que eu tô que te vai. falando aí, cara. É a galera, falando para cancelar e eu assim, cara, não vou cancelar. Vem vou... tranquilo, fica tranquilo. Vamos ver o tempo amanhã, sabe? Que se tiver cancelar, a gente vai cancelar amanhã, porque se cancela hoje é tantas pessoas envolvidas não, que até para cancelar é ruim para remarcar tudo isso. Ah, tinha não tinha a galera do show, tanto a galera galera é do, isso. Do tanto do é amanhã. que teve que, que quando eu, eu, eu desmarquei no dia 28, eu botei um mês para frente. E num domingão, no final de mês, porque uhum. era mais, um dia mais fácil, entendeu? Uhum. Pra dar certo pra galera. Então, assim, eu falei, galera, não, não vamos desmarcar, não, pá, pá, pá, pá. E acabou, cara, que chegou no domingo, bicho. Quem, quem tava lá viu. Cara, o sol comeu com força. Na hora... Não, com o, força. o que eu mais fiquei surpreendido, que enquanto a gente tava montando, a gente tava comentando entre lá a galera, Pô, tem uma nuvem preta ali, ó. E a, falaram a isso. nuvem preta subiu e juntou com essa aqui. Aí, do nada, formou uma outra nuvem preta grandaça lá no final. Essa hora não tava Depois, lá. Quando outro... essa hora vi... É, perto dos morro, tudo tava nuvem preta. Corrida. Do nada, elas se juntaram tudo em cima da gente, assim. Eu falei, cara, porra, o Fabrício vai dar um azar danado, que isso daí vai chover pra caramba. Aí, eu cheguei a comentar ainda com o moleque, falei, olha só essa nuvem pretona. E, e tava tomando ali em cima tudo. Na hora que você falou assim, vamos lá, vamos gravar, Pareceu um sol assim, iluminou seu rosto e sumiu todas as nuvens o pretas. Sol cara. regaçou, o sol o céu regaçou abriu a gravação Até inteira. o fi... não, tudo. O foi chover agora esses dias. É... Depois... Não choveu. Uhum, não, não choveu <risos> domingo, nem segunda, nem terça. E a previsão era a chuva. Era a chuva. Desde o início, desde um mês antes eu olhei a previsão pro dia era chuva. No, na semana era chuva, no, tanto é que choveu o sábado, igual eu te falei, e no sábado, bicho, olha só, no sábado, teve uma amiga nossa, é, ela vai lembrar disso, eu tava tocando, tava tocando no restaurante, e ela falando, do, a gente conversando do dia, sobre chuva, eu falei pra ela assim, cara, Deus já me falou que não vai chover, Caraca. vamos apostar duas Heineken, ela tá me devendo duas Heineken. Passei duas Heineken com ela, daí você vai pagar duas Heineken pra gente tomar, porque não vai chover. E, e pelo tanto de raiva que eu já passei hoje, Deus tá falando, Deus já me falou no meu coração. Cara, para de Deus. Falou no meu coração que o segredo era não reclamar, não murmurar. Eu ia pedir para você, você falar tá isso. Eu te falei, te contei isso para te contei isso para você, não falei? Uh -huh. Falei assim, era não murmurar, não reclamar. E eu não murmurei, não reclamei em momento nenhum, nenhum, nenhum, que eu sabia que Deus estava na parada. E assim, no dia, nego falou comigo que ia chover. porra... Não vou nem falar para vocês nomes, mas o pessoal falou para mim assim: não, vai chover. E no dia lá, montando as coisas: ó, pode ficar isso não, que vai chover, vai, vai dar ruim. Eu falei: não, cara, vamos lá, se tiver, a gente desmonta, sai na correria aí e, e faz. E, e, e quando começou o show, o sol já estava na alta, em meio de uma piscina. Vocês vão ver lá, acompanha lá o meu Instagram. F-A-Underline do Nascimento. Você vai ver lá. Já tem umas imagens lá. Só pelas imagens, vocês já vão ver Não, mas as pelo fotos. Pelo amor de Deus, fala direito no Instagram. f underline do Nascimento. É f, -a f -a underline do Nascimento. Não Facebook é f Fab... gente. É f é underline do Nascimento. Do Facebook é. Fabrício Nascimento. E lá tem um link pro Instagram também. Então, assim... É...